você já pensou em fazer um único exercício e esse exercício te dá resultados reais, então vem comigo nesse vídeo, prepara dois pezinhos, duas garrafas pet ou então um pezinho normal e vamos fazer um exercício ó, para trabalhar os braços, apenas um exercício e eu garanto a você que se você se dedicar e tiver o cardápio nutricional ganho de massa magra, lá embaixo na descrição desse vídeo tem o um link para você adquirir só 23 reais você vai conseguir ter resultados reais. Vamos lá, primeiro passo a passo para você entender como é que funciona. Você vai abrir as suas pernas assim, a largura do seu quadril, vai semiflexionar, só dobrar um pouquinho as suas pernas, seu joelho aqui, só vai dobrar um pouquinho, pronto. Vai projetar o seu peitoral à frente, isso, projeta o peitoral à frente, Puxa o abdômen como se você quisesse tocar o umbigo nas costas, isso aí. Agora você vai fazer o seguinte, sempre falaram para você manter os cotovelos nas laterais do corpo e você fazer esse movimento, correto? Perfeito. Só que eu vou te trazer uma diferença, presta atenção, ao invés de você prender os cotovelos nas laterais do seu tronco, você vai colocar à frente. Dessa forma, olha, coloquei à frente, vou ficar enviesado para você ter uma visualização melhor. Contrai o abdômen, estufa o peitoral, o braço vai ficar assim. Agora você vai flexionar, dobrar o seu braço, espreme a musculatura e volta à posição inicial, espreme a musculatura e volta à posição inicial. Observaram que eu não deixei o cotovelo vir aqui para o lado? É isso que você não pode deixar, então mantém sempre o braço à frente, o cotovelo praticamente apoiado ali na linha da sua barriga, que você vai subir e descer, sem peso você já vai sentir, olha a musculatura trabalhando, sem peso sem peso e eu já estou conseguindo, mas vamos fazer uma sequência pequena para você poder entender com peso como é que funciona, você vai pegar o seu peso assim, dessa forma como eu peguei aqui o meu, vai colocar à frente os braços dessa mesma maneira que eu expliquei, projeta o peitoral à frente, contrai o abdômen, flexiona só um pouquinho as pernas e agora ó, contrai, estica contrai, estica. Professor, tem uma contagem? Não, não tem uma contagem. Desde o momento que você tenha a liberação do seu médico, você vai fazer até a musculatura do seu braço, você sentir a musculatura atuando, sendo ativada. Sentiu essa musculatura sendo ativada, automaticamente você vai sentir que a musculatura foi bem ativada, ficou cansada, tira o peso, descansa alguns segundos aí, entre 30 segundos a um minuto, e aí você volta a fazer, mas para que tenha resultado, tem que ter dieta. Sem dieta, ah, mas eu como bem, não é comer bem, é comer certo. Veja aí, na descrição desse vídeo tem o nosso cardápio lá, com mais essa dica aqui, e depois você escreve se você sentiu mesmo. E o melhor, me diga qual é a cidade que você está falando, ou o país, ou o estado, não importa. Vai lá embaixo nos comentários e manda aí para mim que eu vou te mandar um abraço. Até nosso próximo encontro.